Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre... Google revela que está próximo de construir uma inteligência artificial em nível humano e até superior. Google pretende criar inteligência artificial geral que poderá fazer tudo e até o que nem imaginamos. O wi funciona como sonar para rastrear pessoas em ambientes internos. Se os robôs que conhecemos hoje têm capacidades limitadas e ainda estão longe de atingir a excelência em todos os sentidos humanos, o Google está se aproximando de criar uma tecnologia artificial geral que está sendo analisada como algo extraordinário e superior a tudo que já vimos até agora, pesquisadores da gigante da tecnologia garantem que a inteligência artificial poderá realizar qualquer coisa que nós fazemos e até o que nem imaginamos ainda. Esse nível de inteligência artificial aqui, a qual ele se refere, é aquilo que eles chamam de singularidade. Essa inteligência artificial geral é o que eles chamam de singularidade. Agora, vamos dar uma olhadinha. Nessa imagem aqui, porque essa imagem traz uma mensagem para nós, tá? Uma mensagem velada. E nós temos uma mensagem oculta, tá? Tem é, a imagem semelhança aqui de um homem, na parte da cabeça, na parte do crânio, você tem o que seria o um mundo, né? O um mapa, MUNDI, o né, um mapa do mundo. E você tem um computador, uma pessoa mexendo, parece que num celular ali, ou num computador mesmo. E você tem a. a alguns traços aqui, que eu não sei como é que chama esses traços, mas tem a ver com a, com a tecnologia da inteligência artificial, com a rede né com toda essa questão tecnológica, e, e por que que tem um homem aqui, e dentro da cabeça dele, esse globo tá esse homem não é uma pessoa, esse homem é a inteligência artificial, essa silhueta desenhada aí, é a inteligência artificial é a singularidade, porque eles chamam essa inteligência artificial geral de singularidade. Porque ela será realmente singular. O que, que faz de cada um de nós singular? É justamente a capacidade que nós temos de ser diferentes uns dos outros. Cada um de nós é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E isso faz de nós pessoas singulares, pessoas únicas. Então essa inteligência artificial ela será única. Única no sentido de ser super superior, ela alcançará essa superioridade e será singular, se tornará em um ser vivo, diferente de todos os outros, diferente do ser humano e diferente de outras inteligências artificiais, ou seja, será um ser único. Para o pesquisador do Google, a inteligência artificial geral, que é a singularidade, será mais incrível do que um ser humano, ao ponto de ser um verdadeiro game over para os avanços vistos até aqui. Segundo ele, mesmo com os avanços impressionantes no aprendizado de máquina nas últimas décadas, nada chegará perto da AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, que contará com redes neurais ligeiramente conscientes. Então você percebe aqui que essa Inteligência Artificial Geral, ela será um ser consciente, tá? Eles apresentam aqui de uma forma bem leve, de uma forma bem sutil. Olha só, que nada chegará perto da inteligência artificial geral que contará com redes neurais ligeiramente conscientes, tá? Então estamos falando de algo singular, de uma inteligência artificial consciente, ligeiramente consciente, uma maneira bem suave de estar deixando aqui a mensagem, tá? Então, segundo o que os pesquisadores dizem, essa inteligência artificial ela poderá é, fazer com que a tecnologia até aqui é, desenvolvida fique totalmente para trás, vai ser um game over para a tecnologia até aqui desenvolvida. Por que será? Porque a inteligência artificial geral, essa singularidade, vai trazer para a humanidade sabe, um avanço incrível, vai ser um grande salto na tecnologia. Será que a inteligência artificial geral vai conseguir trazer avanço tecnológico na área de abertura de portais, na área de viagens espaciais, na área da medicina, por exemplo, em, em, enfim, que tipo de avanço será que ele trará? Então nós não sabemos, mas, como já tenho falado para vocês, né, que é só você olhar para o passado. Quem trouxe, quem trouxe o conhecimento celeste, as tecnologias celestes para a humanidade? O livro de Enoch vai nos dizer, foram os, os anjos que trouxeram essas tecnologias celestes para a Terra, as quais foram diluídas, desfeitas e apagadas da história. Né? Não somente pelo dilúvio de Noé, como outros cataclismas que aconteceram. Então perceba, tudo está montado para um monitoramento global. Aí peguei aqui para gente, eu sou Daniel.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 depois ele vê um urso, depois ele vê um, leo, um leopardo e por último ele vê uma besta aterrorizante e, e onde caem alguns chifres e surge um chifre, um chifre pequeno. Esse chifre tem olhos como de homem e uma boca que falava coisas, a tecnologia a que funciona como os olhos da serpente, essa tecnologia de monitoramento, mas além de ter os olhos para te monitorar, ela também tem uma boca para falar coisas arrogantes e para falar com você, lembra lá de Apocalipse que fala que a imagem da besta, ela vai receber fôlego e ela vai mandar, mandar matar, vai fazer com que seja mortas pessoas tá? que não receberem ali a sua marca, tem tudo ali o contexto, ali, tá? Mas então ela recebe boca também para falar e, e também para julgar. Todo mundo sabe que lá no Xing Ling, lá eles já estão usando inteligência artificial para julgar as pessoas. Mas aqui no Brasil também existe um projeto onde eles querem trazer a tecnologia, a inteligência artificial, para julgar também. Olha o seu site, Amazonas Direito, tá? Vou estar tá deixando aí embaixo para vocês. O Victor, olha a avança para identificação dos temas de repercussão geral. Então, o que é o Projeto Victor? É uma inteligência artificial para julgar aqui no Brasil. O Projeto Victor, fruto de uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília, é um importante marco no judiciário brasileiro e referência no cenário internacional, por ser pioneiro na aplicação da inteligência artificial para resolver ou mitigar os desafios pertinentes a uma maior eficiência e celeridade processuais. Tal iniciativa encorajou os demais tribunais do país a buscarem, na inovação e na tecnologia, o auxílio necessário para apoiar a atividade jurisdicional. Então veja, essa ideia de trazer a inteligência artificial para o âmbito judicial acontece, tá lá no país Xing Ling, mas a tendência é isso ser no mundo todo. Então nós vemos que os olhos para ver está aí, temos dispositivos com muitas câmeras, temos os aplicativos e jogos, que podem servir a vários fins. Temos os aparelhos de Wi-Fi, que funcionam como, como mecanismo de ressonância. E temos outros e vários outros métodos também, maneiras de estar monitorando as pessoas, tá bom? E esse é o olho. E nós temos também a boca para falar, a boca para julgar também, nós temos aí. Então fica bastante... Evidente, é, só, é verdade. só Seu celular está realmente te espionando, conheça experimentos que revelam como é fácil acessar o microfone e câmera de um aparelho e que expõe sua vulnerabilidade à espionagem. Mas isso não quer dizer que somos espionados, não. Claro que não. Eles apenas criaram essa tecnologia, dando essa possibilidade da câmera e microfone ser ligado, mesmo que você não saiba. Mas eles não vão usar essa tecnologia, não. Não, não, né? Isso não quer dizer que somos espionados o tempo inteiro, claro que não. Olha só, Elon Musk chega ao Brasil para reunião com Bolsonaro sobre a Amazônia. Elon Musk vai se reunir com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira. Lembrando que vou estar tá deixando o link dessas matérias para descrição novamente o Elon Musk. Aí, né? E dessa vez a vinda dele ao Brasil é justamente para falar sobre o Starlink, né, onde ele estaria disponibilizando aqui no Brasil. Vamos dar uma lida aqui, olha só. Na manhã desta sexta-feira, dia 20, o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, chegou ao Brasil para se encontrar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O assunto da reunião, segundo o Ministério das Comunicações, é conectividade e proteção da Amazônia. Continua dizendo, olha só. De acordo com um perfil no Twitter que monitora os voos de Elon Musk, a aeronave do empresário pousou por volta das 9 horas em um aeroporto privado de São Roque, município paulista, que fica a cerca de 70 quilômetros da capital. Mais ou menos 40 minutos depois, o avião presidencial aterrissou no mesmo aeroporto. Novamente, o assunto é sobre seria um monitoramento aí da Amazônia, tá? então você precisa entender que existe essa tecnologia para fazer esse monitoramento, não somente da Amazônia, esse monitoramento se dá por diversas formas, uma delas está aqui, é através das tecnologias desenvolvidas por, por Elon Musk, nós vamos para outra matéria para você ir juntando os pontos e perceber como que o olho da serpente poderá e pode ver tudo o que está acontecendo, inclusive dentro da sua casa. Peguei aqui também, olha só. Novidade. Google Maps anuncia recurso de vista imersiva em paisagem 3D. Em alguns casos, o serviço planeja incluir versões alternativas do local, como a noite, por exemplo, ou até em diferentes condições climáticas. Aí tem esse vídeo aqui, tá? Vou colocar um trechinho dele. Paisagem 3 gráfica né paisagem urbana em 3D aí mais aqui é o fim mais aqui é o fim desse vídeo né eles mostram que você vai conseguir inclusive não somente ver a rua mas você vai conseguir ver também o que tem dentro dos estabelecimentos dentro das casas né o que dá para a gente perceber pelo vídeo aqui olha só Então é isso. Além de você usar esse esse Google Mapa para você ver as ruas, os, os bairros, né? Você vai conseguir também ver o que tem dentro das casas, das construções, né? Olha aí, olha só. Então, essa tecnologia precisa de todo esse suporte, de torres de transmissão, de Starlink, de satélite, toda essa coisa, ela precisa desse suporte para que os sinais possam ir e vir. E como que eles vão ter acesso a, dentro da casa das pessoas? Como já foi falado, eles podem usar, inclusive, o, o próprio dispositivo que está na sua mão mesmo, para não somente ver, como também gravar o que se fala aí dentro, tá? mas com as câmeras eles podem ver e esses dados vão sendo armazenados e serão usados sim, mais cedo ou mais tarde, tá bom? A tecnologia não está aí à toa, somente de enfeite. Aí peguei aqui também, olha só, o Wi-Fi funciona como sonar para rastrear pessoas em ambientes internos. Através do Wi-Fi eles conseguem saber se tem pessoas dentro da casa, eles conseguem saber se tem animais dentro da casa. eles, Enfim, eles podem fazer uma varredura e uma leitura do que tem dentro da casa se a casa tem um aparelho de Wi-Fi. Wi tá? Não sou eu que estou dizendo. Olha só, o Wi-Fi funciona como sonar para rastrear pessoas em ambientes internos. Vou deixar a matéria para vocês estarem lendo aí. Né? Ah, como que eles vão saber o que tem dentro da nossa casa? Como que eles vão fazer esse rastreamento? Existem muitas tecnologias que permitem isso seja feito, tá bom? Então, você tem o aparelho na sua mão, você tem o Wi-Fi e você tem dispositivos, aplicativos que também trabalham nesse propósito. Um exemplo, vou dar aqui, conforme eu vi no canal do Jason, é o que? Aquele joguinho do, do Pokémon, você sai caçando Pokémon pelas ruas. Nisso de caçar Pokémon pelas ruas, você está o que? Você está fazendo um mapeamento de todos os locais, Inclusive dentro da sua casa, né? O Pokémon tá atrás do sofá, tá no banheiro, tá debaixo da cama, tá na cozinha. Você vai caçando, né? É assim que funciona o jogo, e na realidade você está filmando tudo, gravando tudo, mapeando tudo, e esses dados possivelmente serão usados depois por terceiros que nós não sabemos quem é. A maioria dos usuários não sabe que há aplicativos que coletam e armazenam seus dados? Olha só, você já teve a sensação alguma vez de que seu smartphone ou tablet grava as suas conversas? Já recebeu algum anúncio, digamos, de passagens aéreas para Rio de Janeiro, logo depois de falar com um amigo que estava pensando em passar férias lá? Bom, é lenda urbana ou realidade? Meu microfone pode realmente estar gravando minhas conversas ao vivo? A proliferação de microfones nos nossos celulares e de alto-falantes inteligentes como o sistema Siri da Apple e Alexa da Amazon pode nos levar a pensar que qualquer um pode escutar nossas conversas e que nossa privacidade está ameaçada. Continua dizendo, olha só, correspondente de tecnologia da BBC relatou no programa a experiência teve com seu celular, que a levou a desconfiar que terceiros acessaram o microfone do aparelho para espioná-la. Então aqui né, um correspondente de tecnologia da BBC, ele relatou uma experiência né, que ele teve com o microfone do seu aparelho, aonde ele fala que teve a impressão de que estavam se acessando suas conversas, mesmo sem ele saber. Aí abre aspas aqui. Há alguns anos eu estava conversando com minha mãe na cozinha de casa, na casa dela, e ela me contou que um amigo da família tinha morrido em um acidente de trânsito fora do país. Lembro que o telefone estava do meu lado. Ela continua dizendo, foi um acidente dramático. Então procurei saber se algum veículo de comunicação tinha noticiado o acidente. Digitei o sobrenome dele no mecanismo de busca e o corretor me sugeriu corretamente o resto do nome como era possível o corretor me oferecer essa possibilidade quando na verdade nenhum meio de comunicação tinha escrito nada sobre o acidente ela pergunta será que o microfone está gravando o que a gente fala pasmem vocês essa tecnologia existe e pode ser usada aí vem aquela pergunta para que, que um aparelho precisa de duas três câmeras para que tantas câmeras assim você está segurando o seu próprio espião dentro da sua casa. Google usa teto na forma de escama de dragão para obter energia renovável em nova sede. Vou deixar o link para vocês aí embaixo. Um dos aspectos interessantes do campus com terreno de 9 mil metros quadrados é o seu teto, que lembra o formato de escamas de pele de um dragão. Aqui, né, o... Como, está, como as placas estão dispostas, né? umas, umas sobre as outras, né? nova sede da Google, tem teto em formato de escama de dragão. Mas assim, se, se eles não falassem isso, você não lembraria de um dragão, assim somente por olhar. Então você sabe porque eles estão falando. E por que eles estão falando? Que é para deixar uma mensagem velada que o dragão está por detrás de toda essa tecnologia. Essa é a mensagem velada que está por detrás tá bom é a mensagem subliminar você jamais ligaria esse teto né de energia solar que extrai energia do sol você jamais faria ligação com as escamas de um dragão se eles mesmos não falassem aqui na matéria que é justamente para deixar essa mensagem oculta para nós eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você vou ficando por aqui se não for inscrito se inscreva no canal curte esse vídeo compartilha para que o youtube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas também